Meus queridos amigos do canal, visitantes Mais uma vez, eu e Madalena estamos na casa do senhor Sebastião Olímpio. E agora a esposa dele está fazendo um almoço E eu estava conversando com o seu Sebastião ali Mas eu acabei até entrando num assunto muito bom E ela pediu para ele pegar uma alface E aí eu aproveitei, já liguei a filmadora e vou começar a matéria aqui Estou eu aqui com a Madalena mais uma vez na casa dele Conversa vai, conversa vem A gente Vai almoçar E então eles vão Pegar uma alface aqui E ele é muito caprichoso Como vocês sabem Muito caprichoso, então ele planta E eu tava até falando para ele A mão abençoada que ele tem para plantar Aqui já tá Uma horta que ele tem ó. Ele está ali pegando já pegando já a alface. Eu quero aproveitar, seu Sebastião, dizer para o senhor dos abraços que o senhor tem recebido na internet para passar para o senhor, para o Daniel e logicamente para toda a família. E dizer para o senhor que o senhor é muito querido. pessoa que a gente conheceu através ou melhor, pessoas que nos conheceram através do canal e que viu a matéria que nós fizemos ali pediram que o senhor, por favor, continue aquela matéria. Não sei se o senhor lembra que o senhor falou que o senhor ia tirar o carro de boi lá de dentro, que era do seu pai, tem gente querendo ver, inclusive eu, né? Lógico. Então nós estamos aqui hoje, eu quero dizer para o senhor que muitos te querem bem, querem bem na sua família, como nós também queremos bem, e vamos pedir a Deus que a gente tenha sempre essa oportunidade de estar junto, para gravar, para conversar, né? Tanto o senhor aqui, como se o senhor quiser, na minha casa, tá com as portas abertas, e mais uma vez eu estou gravando aqui já, já para colocar no canal, tá bom? Bom, pessoal, e uma coisa que ele estava falando para mim, é que não teve as festas de carro de boi por conta da pandemia. Que ele é o responsável, que ficou no lugar dele, ficou no lugar do irmão dele, que Deus levou. Então, ele é o responsável, mas não pode ter. O ano passado não pôde e parece que esse ano também não vai dar, né, César Então, vocês vão aguentando aí, gente, vão suportando aí, que Deus vai abençoar a gente, vai dar tudo certo. Nós vamos voltar ainda a falar sobre carro de boi e vamos... Ainda gravar os carros de boi Se Deus quiser, Deus quiser Nós esperamos isso, né? Deus quiser, ainda vai voltar, vamos, vamos voltar é. Agora eu vou mostrar aqui Mais um pouquinho da horta dele ah, aquele, aquele Aí nós vamos sentar e vamos gostou, conversar viu? Eu gosto daquele almeirão ali, ó Aqui, ó E hoje o sol tá trincando, hein? Da minha sogra aqui é almeirão, ó, que delícia Ali é taioba, seu Sebastião? É, é... Tá... Inhame. Inhame. inhame? Ah, é inhame Aqui, inhame e a hortinha dele aqui, é tudo que ele planta, ele é abençoado. Ele planta, a hortinha produz. Tá dando semente aqui já, Madalena, ó. Tá. Ali, ó. Bastante é. semente, ó. É. Isso aí, ó. Bastante semente. Nós pegamos uma vez aquela semente daquela tua chara lá, Madalena, e acabamos não plantando, né, bem? Eu dei para alguém plantar, acho que foi cuidadinho que eu dei. É. Foi desse almeirão aqui. É, desse almeirão aqui, ó. Tô aqui pertinho, deixa eu dar só uma chegadinha aqui para aproveitar. Tô aqui pertinho desse almeirão. Ó, já soltou as flores e já soltaram as sementes. Agora é só dar continuação e plantar mais. Ah, Você quer ir lá, Ben? Você quer ir lá? Vai ir lá que eu vou ficar com ele aqui. Couve de metro. E ele tem um pé de caqui ali que eu faço questão de gravar para vocês verem. Aí, couve de metro. E nós estávamos conversando e ele mesmo falou. E é verdade, Deus deu uma mão abençoada para ele plantar. E uma coisa boa que o sua subação tem, gente, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. ó. Nesse pedacinho de chão dele, Deus deu a graça. Ele partilhou com os filhos. Então aqui tem filho. Ali é uma filha. O que, que é ali? Ali é neto, olha só, neto também tem direito Que beleza, hein? É, tá terminando fazer a casa. é, ó, casinha feita ali, ó E aqui tem filho, aqui é um filho, é um filho. E depois Tem ainda essa parte aqui onde tem os gados E do outro lado, depois eu mostro, tem os outros filhos dele Que hoje estão trabalhando na roça, né? É. Arruda, Arruda. Oh, Ô, planta abençoada também Essa aqui é erva cidreira é uma cedrilha de folha curta, né? E aqui, onde eu vou mostrar agora. Ó. Isso aqui, quando a criança está chorando bastante, faz um chazinho da semente de erva doce. É uma beleza também. Ainda não. Não, pode deixar ligado. É, tá muito quente. Um pé de chuchu. E ali está o chuchu. E... Um, sempre encontro isso aqui, que vocês sabem que eu gosto sempre de gravar, né? Ó, Urucum. Isso dá uma coloração gostosa numa comida que dá gosto. Mas eu vou descer, descer ali com o seu Sebastião. Você quer mostrar enquanto eles preparam lá uma sua pétrica aqui já? Vamos. O seu Sebastião estava falando para mim que uma vez ele comprou, e pelo que nós estávamos nós conversando, era só ele que tinha. Pé de atemóia, pé de... Atemóia não, a temoia é da família. Aquela contra câncer. É um... Graviola. Graviola. A temóia é da mesma família. É. Aí eu vou lá mostrar pra vocês, ele tava contando pra mim que a gente... que ele teve um, um, uma pessoa que foi enferma com câncer e conversando, ele ficou sabendo que a pessoa tava procurando fruto. Foi para Pouso Alegre, foi para outra cidade ver se achava, não achou. E ele com o pé aqui ninguém sabia. Aí Deus abençoou ele que ele plantou... Ah, isso aí é um pé de xerola. Graviola. É, esse aqui já é um pé de graviola. Esse aí já é um pé de graviola. É, que já saiu daquela, né? Já saiu da outra. É, né? já saiu da outra. Isso aí, é. Eu plantei ele aí. Já saiu de lá. Já. E aí a pessoa ficou sabendo que o seu sebastião tinha, seu sebastião... Falou, não, eu tenho, tenho, já tá dando fruto, pode vir. E a pessoa durou, durou mais tempo, teve mais tempo de vida, é, quando ele deixou usar as folhas para fazer chá. Aqui está o feijão que ele já... Deixou pendurado secando. Isso aí mais tarde eu vou bater e colher. Hoje, né? E hoje, hoje tá... eu vou e hoje tá bom, né? Hoje solta tá tá é. quente. Aí, ó, que tá bem quente. Tá ó. bem chutinho, ó. Sequinho, ó. E dos dois lados, ó. Tem e lá é e bem. tem aqui, ó. É. Que beleza de feijão. Esse é o feijão carioca? Esse aí é o carioca. E esse aqui é amarelinho. Ah, você separou, né? Quando não é misturar. Esse é amarelinho, né? É outro. Esse é amarelinho que eu não conheço não, Sr. Sebastião. Acho que eu não conheço, não. Eu acho esse é o amarelinho. Não, não já vi. É? Já vi lá na cerealice em São Paulo. É, aí ele é amarelinho. É, inclusive um pouco mais caro que esse aqui, viu? É mais caro, é. Mais caro que esse daqui. Aí ele pegou e, como eu tava dizendo para vocês, a pessoa veio aqui e começou a tirar a folha do pé e foi fazer chá e graças a Deus a pessoa durou muito tempo, né? Durou bastante, durou bastante. Agora um outro, ele tava falando para mim, que um outro começou antes, tá curado do câncer. aí que beleza. Dá até para gravar para vocês, para vocês verem a beleza do fruto que dá. Tem gente que não conhece, né? Então, eu tô com o sol abençoado lá do outro lado, vou ter que mudar de estratégia aqui, para vocês poderem ver, porque eu não estou conseguindo gravar. Ali, essa eu consegui gravar. Essa aqui é é um fruto, ó, tá vendo? E esse pé aqui tem quantos anos, mais ou menos? Esse pé aí já tem uns 10 anos. Já. Uns 10 anos, né? Já tem uns 10 anos. Já. E aí, graças a Deus, gente, olha que benção. Seu Sebastião está muito contente com isso aqui, ó. Olha aí, ó, já está saindo bastante mudinha que vai cair na semente. Até a Madalena falou assim, olha aqui, tem semente no chão, bem aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Semente, ó. Usa a folha para fazer o chá. Toma quantas vezes por dia, Sr. Sebastião? Pode tomar três vezes por dia. Três vezes? Três vezes. Quem está com câncer de início, é. já vi testemunha, Sr. Sebastião também pode provar, porque tem aqui em Puyuna, uma pessoa que foi curada de câncer, tomando o chá e comendo do fruto. É, né? fazendo suco. É. Aí a fruta. Aqui, ó. É, e essa fruta, agora eu consigo filmar bem, porque agora está com fundo escuro, olha lá. É. Olha o tamanho dela. E aqui na casa ninguém gosta, o senhor falou, né? Ah, eu não, não, não, não gosto. Não se deu bem com o gosto dela. Eu, eu já gosto dar, muito. Tomar o chá dela aí. Que o senhor falou pra mim que é muito bom, né? Diz que é muito bom fazer o chá da folha dela. De da é. Olha que beleza. E tá saindo bastante fruta aqui, viu, gente? Tá. Bastante. Ele foi muito abençoado. Mas também assim, a mão que doa é a mão que recebe, né? Olha lá, ó. O ano passado... O ano passado deu mais de cem frutos. Coisa, né? Que coisa, rapaz. O senhor... Agora esse ano... É pouco. O senhor vê, e e nada é de por acaso, né? O senhor plantou aqui e ela se deu bem nesse lugar, né? Deu, deu sim. Né? Deu bem. Talvez se o senhor plantasse... Bom, mas acho que não, porque a sua terra é muito bem adubada. Que aquele pé que o senhor mostrou lá tá bonito. Tá bonito. E a semente que eu mostrei aqui é. e, e, e as que estão tá aqui no chão também estão bonitas. É. Né? É. Eu tava falando para ele, pessoal, que... É uma das coisas que eu quero fazer, quando eu tiver a oportunidade, é o que ele está fazendo agora. O Sr. Sebastião não é miserável. A pessoa precisou dele, ele tem as mãos abertas para socorrer. E, ó, Deus só abençoa quem é assim. Hã? Aliás, é de família, viu, gente? É. O Zé Olímpio era outra bênção de Deus também. Deus já levou. já levou. E aí o Sr. Sebastião ficou no lugar do Zé Olímpio. Vai... Engraçado que eu conheci o Zé Olímpio e não conhecia o senhor. Não conhecia, né? Não. Aí foi aquele dia que eu encontrei, indo lá para o Deca, no carro, que tava no carro de boi E que eu fiquei sabendo que o senhor ficou no lugar do Zé Olímpio é. Aí é onde veio a nossa amizade é. né? E olha só a parreira de chuchu já Que eu estou aqui vamos, vamos registrar Olha a parreira de chuchu Seu Sebastião, na nossa região eu não conheço Esse chuchu lá, lá eu nunca vi não. Qual que é o nome desse chuchu escuro aí? Você sabe que eu não sei se é aqui o nome dele? Porque a turma aqui fala machixa, né? É, machixe. Aqui eles não conhecem por chuchu. É, machixe. Nós conhecemos ele por o chuchu machixe, lá. Machixe verde. É, aquele. É isso. isso. Porque foi assim, eu estava na casa do irmão um dia, e eu achei interessante que chegou uma senhora lá e falou assim, vocês gostam de machixe? E na verdade eu gosto de machixe muito. Filho de mineiro gosta mesmo. É. E eu conheço o machixe rasteiro. Aquele machixe que eu conheço é o rasteiro. Parece um pepininho e eu cheguei, ela me deu aquela sacola, fui lá buscar a sacola, todo feliz da vida, falei, eita, mas vou comer um machixe agora com a carne moída, hein? Aí quando eu peguei a sacola, era chuchu, mas eu não deixei ela perceber. Agradeci, com todo carinho do mundo, fui lá e falei, Madalena, veio uma senhora aí, bem, me deu uma sacola de machixe, ela falou, oh, coisa boa, falei, vem cá pra você ver o tamanho do machixe que eu mostrei, mas isso aqui é chuchu, eu falei então, mas aqui é machixe. É, aqui pra nós é machixe. É machixe, é. Machixe. é. é. Vamos mostrar agora o seu pé de... É o pé de caqui. É. Esse pé de caqui, o seu Sebastião estava dizendo pra mim. Conta pra nós sobre o tucano, Sr. Sebastião. Ah, aqui quando eu, esse ano passado, que mandou os caqui aí, aí, tinha de 15 tucanos para cima. No pé de caqui de tá a coisa mais bonita os caqui aí, e tucano e mesmo jacu Vinha comer Tiriva também vem, sanhaço Tudo vem para comer os caqui aí também E esse ano que passou eu não tive o privilégio de vir aqui Mas esse, esse ano, ano passou, não deu é certo. Mas olha aqui, eu vou mostrar para vocês Por isso que eu falo e continuo dizendo Quem tem um coração de ouro, Deus reconhece Olha lá Olha lá se, se ele quiser botar escora, ele pode botar escora. Porque pede escora. Olha. Pede escora. Vocês podem ver que pede, ó. Olha, olha como é que tá isso aqui. E de baixo em cima, gente. Da saia até no alto. E vou falar mais uma coisa. É. Tem um maduro aí já, Tem um É, madurando. Tá madurando. Aí nós conversando aqui, a Madalena entrou ali por baixo. Que eu tinha vindo aqui na casa do Sebastião já. Entrou ali por baixo e ali ela achou um, um mel, um mel. Já, já madurou. Agora vocês veem quantos frutos que não, não estão nesse pé aqui, ó. Olha. Aí quem não vê Deus numa obra dessa aqui, da natureza, vai ver Deus aonde? Dá uma olhada nisso. E é tudo, gente. A saia do outro lado, eu vou, eu vou filmar daqui, do outro lado lá, ó. Aquele galho lá. Tá quase relando o chão, né? Oi, olha lá, olha lá. Tá quase relando o chão. Olha, de baixo em cima de Caqui, olha. Aí não é à toa que os tucanos vêm aqui é, fazer a festa. O fica bobo de ver tucano aí nesse pé de Caqui. Imagina. imagino. tem um grande. E vermelho. outra também é bonito que cai todas as folhas, né? Cai, as folhas é, caem. É, aí ele cai as folhas, tudo fica só os caqui. Só os caqui. O senhor chegou a ver, né? Não, aqui não vi não. não. Eu vi uma vez é, o, o que o senhor está falando lá em São Roque. De, de lá da, de longe lá, o senhor vê. Viu, é tudo vê. vermelho aí de Caqui. É. Eu estava uma vez em São Roque. Faz muitos anos já, e eu de longe, eu venho naquela árvore, eu estava num sítio, claro assim, que esse negócio vermelho, eu muito curioso, né? Não tinha aquela intimidade ainda na família, perguntei, mas aquela árvore lá embaixo, gente, é pêssego? Falei, né? Hum. É pêssego? A mulher falou assim, não, não é pêssego não, porque estava vermelho uns, amarelo outro, cheguei lá, se Sebastião era caqui. É caqui. Caiu todas as folhas, não ficou é Caiu todas é. essas folhas, aí fica só os caqui, Só. Mas o senhor precisa ver que cor mais bonito que fica. E ali tem uma pimenta, mas é como ali? É pimenta com bari. Ai, mas essa pimenta é boa, Ufa, moço. Boa, né? Hum, rapaz, <risos> olha. Essa aí o sabiá dá vida por ela, né? Dá, dá sim. Aqui tem muitos pés por aí, pra saber. Ai, mas é gostoso, né? Gostoso. Sim. E a tua mandioca, mandiocal? É, o mandiocal tá aí. Aquela vez que eu senhor veio aqui, tá pequenininho. tava tá, agora né? vez que eu vim aqui, além de estar tá pequenininho, o senhor estava ainda plantando, né? Estava tá plantando ainda. Esse mandiocau aqui tem o quê? Dois anos? Não. Um, um ano Não tem mais. dois anos, né? Não tem. Um ano e meio. Um ano tem. e meio, né? É. Mas já tirou para comer dela? Já tiro, já. Ali nós estamos tirando um outro de cima que tem dois anos Ah, entendi. De onde eu plantei os cafés, nós vamos lá pro senhor. Ah, vamos lá para poder ver o senhor falou que o senhor plantou o café não sabia, o café. os pé de, de Aqui nasceu um pé de graviola sozinho, não foi? É, e também deu pera, bastante pera aqui no, no terreno dele. Bom, pessoal, aqui pra baixo, ó, mora os filhos, ó. Casa dos filhos. Ele foi fazendo isso de propósito pra deixar a família reunida. E aqui ele fez um corredorzinho. Pra... Tá passando vaca aqui ainda? Tá passando vaca aqui ainda? Só por lá, né? Fez um corredorzinho aqui dividindo a cerca. E olha que bonito o mandiocal aqui, ó. Esse aqui já tá com dois anos. Ele olha só. Já... Ó. Graúdo. Hum, que beleza, hein? Quando eu era criança, só de tudo, brincava de esconde-esconde. Dali pra cá, aqui tem, tem dois anos, ali pra lá tem um, tem um ano. Tem um, um ano e meio. Vai brincar brincava muito de esconde-esconde. Morava no interior, pra... né? Pra... Brincava, pra... é. E pra embelezar a gravação, Deus me deixa ver essa flor aqui, ó. Essa flor aqui, que planta que é essa aqui? É de mato mesmo, né? É do mato. Mas é igual a flor da batata doce. Pois é, será que não tem lá embaixo uma batatinha onde ela nasce? Deve ser uma batatinha, né? É capaz que tem. Né? Capaz. Agora nós estamos vendo aqui abóbora. Se quiser abóbora, não. Pé de abóbora. Né? Pé de abóbora. A abóbora ainda não tem. Ah, tá aqui, ó. Café, gente. Ô, oh, benção de Deus, hein? Comprou quantas mudas mesmo? 40. 40 mudas, pegaram? Pegaram tudo aí. Todas? Está plantado aí. Olha lá, tem mais um ali, ó. É. tá começando a dar boba aqui assim, já. Né? Mais outro pezinho aqui. aí. Daqui dois anos, se tudo e correr ele bem, já, já ele com... tá colhendo já. Tá e tá bonito, hein? Tá bonitinho. Bonitinho mesmo? Tá fazendo 30 dias que eu plantei. E eu tô vendo uma ali já. Uma abóbora? Uma bem, num cantinho ali bonitinho, escondidinho. E isso é bom demais. Aí ele tá vê, inco... é, que é que tá na sombra? De aí, Como ela tá na sombra, tá meio ruim de pegar para vocês verem. Mas tá ali, ó. Agora achei lá. Olha lá. Olha que abóborazinha. Já tá vindo bonito, ó. Lá, pra lá. Ah, pra cá? É. Aí é, é. é perto do pé de mandioca aí. Ah, aqui? Aí, ó. Olha ela lá. Vim. É. Aqui tem uma maior. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Aqui é outra, mas... Maior. Ah, já tem uma já. Ô, oh, que beleza. Já tá servindo pra né? fazer um virado. Já tá no ponto, né? Não é mesmo? Tá no ponto. Tá no ponto de fazer um virado já, né? Puxa vida, hein? E a mandioca que, que o senhor plantou tá bonita também, hein? É, eu plantei uns pés de mandioca no meio aí também e tá saindo, né? Já saiu. O bom é isso aqui, ó. É, é o resto que o senhor bate da, do feijão. Joga para cá e se transforma num excelente adubo. Um esterco, né? É. Uh, se transforma. Rapaz, você percebeu como é que o sol tá quente hoje, tá tudo ah, pedindo água, ó. Já tem que pôr água mesmo. É, ó. Eu tenho coisa de água, só aí, ligar aí. Tô. Olha que belezinha de pé de café, ó. É. Aí o pezinho de mamão. E a moça, aquele é. quando tiver grande também, o gosta, hein? A mulher pegou o pé, a semente de mamão, põe numa vasinha de flor lá dentro e nasceu o pezinho, estava um tamanho Assim Eu arranquei lá e plantei ali. Pronto. Agora. Agora já daí, aí já vai. Já vai tá crescendo, né? Já. Tá crescendo. Essas caixas são suas? É. Quantos mil litros é aquela caixa lá? Cada uma tem dois mil. Você então, tem aquela ali, né? É. E mais essa aqui. Essa aí também. A outra de amianto você usa para quê? Aquela outra lá é para Essa, gado. Essas duas águas aqui vêm lá? Essa aqui vem lá daquele alto. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona Minas Gerais. É. Para quem não tá acostumado. Vem lá perto daquela baquiária, lá naquele arco lá. Vou tem mostrar mil, aqui, ó. Tem 1.300 metros de, de, de cama, cama para vir aqui nessa caixa. Olha lá, gente. Olha lá naquela altura lá que ele tá falando, ó. É. Perto aquela matinha, né? É, lá perto daquela mata lá. E vem por gravidade, ela okay. desce e sobe com a velocidade. Desce ali e vem só na queda, não precisa bomba, não precisa nada. Você vai ligar aqui agora ou vai deixar para ligar não, mais tarde? Eu tenho que pegar o coelho lá embaixo depois eu ligar aqui. Ele, né? Não é a não, né? Não, isso aí é mamica? Mamica de porco. Mamica de porco. Mamica de porca. <risos> Ei, mas isso não pode nem pensar em matar, né? Não. Tem que ter carinho mesmo. Tem que dar carinho. Tá né? Fazer, é, tem que ter carinho mesmo. Né? Aquele... Aquela água lá é que vem lá do reto d'água, que eu falei que o Aquela lá? É. a caixa? Aquela lá é pro gado. Também? É, aquela lá é pro gado. Ela vem lá daquele outro alto, lá em cima. Ah, já, já é outro lugar? É, outro lugar. Ah, já ali atrás desses coqueiros, gente, já ó. lá naquele rumo. Lá, lá atrás daqueles coqueiros ali, ó. É, lá atrás, ó. que vem. Ô, oh, mas tá bonito, hein? Puxa, o que que é o zelo, né? E, e, e como os pé de café aqui, então? É, pois aqui, 40 pesos de café, vai acelerar em cima. Puxa, rapaz, eu quero ter o pr pr privilégio de ir gravando eles, para eles irem fazendo parte do meu acervo e assim a gente vai pegando. Até colher. De... Eu... Plantei até debaixo do mandioca aqui, pra fazer o um quadrinho aqui, né? Agora nós vamos arrancando as mandiocas. E agora. vai deixando sol, porque precisa de sol, né? É, precisa de sol. Precisa de sol. Né? Mas existe um café aqui, uma vez um tal de. Eu esqueci o nome dele agora, rapaz Ele fez um teste E ele conseguiu colher café também No meio de árvores, não no meio de mandioca assim, é. Mas no meio de árvore, olha que belezinha ó. É. O senhor plantou E está se dando bem hein? Tá, tá. O sol está batendo ainda né? tá. O importante é o senhor não perder um pé então, não. Né? Morreu nenhum. Isso é que é importante Comprei as 40 minutos e plantei E pegou todas elas Mão boa né, mão abençoada, oh, olha que broto bonito ó, já, já, olha que broto lindo ó, não faltou água meu amigo, Não. Deus faz o resto, porque se faltar água, aí seca tudo né. Eu pego o cano ali eu o aspersor ele põe ali né, é. é. Hoje eu tenho, daqui a pouco tem É, tem. Que pôr, o tempo ó. tá querendo mudar para chuva, que é, mas eu acho tá chovendo. Tá meio... no, no viando, é, né? tá. depois tá. pode dar uma chuvinha. É, já né? tá começando a formar nuvem escura, né? É, se uma aquele chuva... lado ali mesmo já tá fechando lá. é? A, a chuva não tem coisa melhor, Sim, não, não se compara com água de rio, de nada, né? Nada, nada. E água, e como tá a água está guardada lá em cima e a nossa, Deus água mandou. De a gente joga só para refrescar a planta. É. Né? Mas o importante é a chuva. É a chuva. É é. a chuva. Ela vem. E os meninos estão lá embaixo mexendo com arroz? Não está, hoje, hoje não está? estão para outro lado. É, tem que trabalhar, né? É, hoje elas foram para outro lado. Essa primeira casa ali, quem que mora lá? É, de lá é, é o Maurício. É o que te ajuda no carro de boi? É. é. Depois tem aquela ali, ó. Essa outra aí é a Livels. Chama o outro. Alivelso. É. De lá é o pai do Maurício. E aqui já é onde é o caminhão do senhor fica guardado, né? É, onde fica tipo é guardado, tá, tá coberto. De... Que bom. E aí, Sim. daí pra frente lá, já é a tua casa. Aí foi a minha casa. É. E aí embaixo, pessoal, é uma vila da cidade de Puyuna. Hum. Não sei quantas casas deve ter ali, mas é um lugarzinho pequeno. Hum. Porque quem tem casa em, em pé de morro, é assim, vai até um certo ponto, depois não dá para construir mais, né? É, é. Fica muito estranho. Mas é, um, é o, o início, por assim dizer, a chegada da cidade de Ipui, o senhor Sebastião já mora. Não, né? não é, não é, Basicamente, tá, isso até, se for fazer a, a entrada oficial mesmo, é sua casa é uma das primeiras é, é. Primeiro, primeiro lugar porque aqui, aqui para baixo não pode contar não. né conta da do senhor para lá é a conta daí um é. quem... o senhor está aqui nesse lugar há quantos anos 33 anos 33 anos 33. quando o senhor para cá os menino é tudo novo é tudo pequeno tudo pequeno, pequeno né? é você coisa então, boa. que já está com 50 anos ele já está com 20 anos né? Já estava moção, né? Tá, fogo como... te ajudou, né? É, porque... ele, ele mora aqui em Puyuna. Ele mora aqui mesmo, embaixo. Ele... Ah, eu esqueci ele de falar. Foi é que eu lembrei. A terra do Seu Sebastião, ela desce, gente. Que nem diz um amigo meu. Ela despinguela aqui para baixo. E ali embaixo, perto daqueles barracões ali, tem uma, uma rua. Tem uma rua, que vai lá tem uma lá rua, lá rua perto desses barracões lá embaixo. E ele tem até uma serralheria, né? Tem uma, uma oficininha de... Mexer, é, com, mexer com as, um, as coisinhas né? lá. É. Aí tem quantos filhos morando lá? Lá embaixo tem três. Três. É, três lá embaixo, três aqui em cima. E agora começou os netos? É, agora vai indo os netos, né? E aí quando chegar a tailada mesmo, essa mandiocal aqui seu, a ordem, vai fazer? E a filha mora lá no, no, no deca. Essa, é, a marcha. A marcha mora lá Ei, no dec, má, né? aquela marcha assim é sem igual. Ô pessoa preciosa, né? Muito querida também, meu Deus. Agora vamos descer lá embaixo, que eles estão querendo almoçar. É. E eu para não para não ser mentiroso, estou querendo também. A gente não vive só de ar, né? Vamos descer lá para a gente comer um feijão com farinha e alguma coisa a mais. Eu estava observando aqui, tem muita pedra, né? É, tem muita pedra. Estava descendo, para quem vende Congonhal para cá, eu vi uma região de pedra ali que só dá pra gado, né? Ah, gente, aqui também tem pé de pera. Pera, pé de É, isso aqui é mecha, né? a mexa aí ele plantou um milho, mas o milho não foi... Bem sucedido? Você que será, Sr. Aqui não é porque está muito perto, não? É porque está muito perto. É. Eu muito perto. Como eu não podia ter plantado perto de vez, não. É. Estou tá um pouquinho mais longe. Né? Ah, mas não quer dizer nada, não. Se o é novo ainda, o senhor vai aprendendo. Aprende ainda. Né? Aí ele tem ali esse pé de, de pera. E deu várias peras já, né? Deu. Fizemos até doce Sr. Oh, mas aquele doce que ela fez lá, meu Deus do céu. Que o capricho! Abacate, esses pés de abacate, manga, pera, foi tudo que eu plantei. Puxa vida, e como que deu bem, né? Foi tudo que eu plantei. E, ne, e nessa pedra aqui, o pessoal vem, sobe ou, ou, ou não? Sobe. Sobe vida aí. Vamos ver a visão que tem daqui lá pra, lá pra baixo. A pedra aqui, gente, ó. Tamãzão da pedra, tem uma visão bonita mesmo. Né? O milho dele tá aqui pra baixo, o pé de pera tá lá, outro pé de pera, né? Ah, não, café. agora que eu tô vendo, você tem... Olha o café. Olha o pé de café. Mas esse pé de café aí foi um teste? Como é que foi que o senhor plantou ele aí? Esse pé de café aí foi nascido aí, não foi plantado, não. Passarinho, então. Será que foi jacu? Trouxa, é, jacu gosta muito disso, né? O senhor falou, jacu, vem para cá? Ali embaixo dele, ali tem umas sem mudas embaixo dele. Né? Que belezinha, gente. Que, ó. Carregado. Quando eu mudei pra cá, essa pedra aqui era linda era tudo pasto embora não, não tinha um pé de nada aqui, foi tudo eu é plantei isso E o senhor arriscou plantar perto e se é, deu bem, né? É, aí é, tem só uma manga madrinha aqui. Ainda tem de sobra? Ó, tô bem no topo da pedra agora, pessoal. Bem no topo, né? bem no alto. E é bem alto, dá pra, dá pra ver que lá embaixo, você vê a vila lá, ó. Pé de abacate, pé de ameixa, tudo aqui junto. De pé de manga. Mas de batata doce embaixo. É aí, mas não, não perde não a chance de fazer com que a família seja alimentada lá. Batata doce também. Você estava tá falando que tinha uma manga aí? Você achou manga aí ainda? Eu, tinha uma manga aqui, ó. Manga Será que é a última? É a última manga da árvore é essa aqui. Ei lá, hein? Gosto de e se oferece pra tua esposa. É. Fala, meu amor, com prova do meu amor, vou te dar uma manga. <risos> vou te dar uma manga, a última manga. Mas deu bastante, continuado de ver. Esses galhos aqui, assim, arpou tudo pra baixo, aqui tudo de manga, filho. Assim. Ali, ó. É, tudo, da calça, conhece que a última. Você, assim, ó, ali o senhor não tirou aquelas pelas ali porque o senhor não alcançou? Olha. O senhor não tirou aquelas pelas ali porque o senhor não alcançou? Tá vendo lá? Disse, deve ter o quê? Mais de meia dúzia de, de, de, de pera grande. Dá pra fazer uma festa ainda com elas. Você quer uma bromélia? Não sei o que eu acho que é uma bromélia. Parece tá parecendo que é bromélia. Dá uma flor bonita, né? Dá. Pois é. Eu comprei um tênis que eu tô usando agora, que é próprio pra andar assim em pedra, sabe? Paguei barato, mas é um bichinho bom para andar em pedra. Até achei que não fosse ser bom, não, mas é quase a gente tá sentindo ele no pé. Uma mangava. Quem conhece uma mangava? Já tomei uma, uma picada de abelha uma vez, aí. A gente não quer a segunda. A primeira já vem em contra a vontade, a segunda só sou doido. Essa é a lona que vai bater o feijão. É, Essa aí, depois daqui, é mais daqui um pouco, eu vou abrir ali e o feijão. Eu te ajudo, se o senhor quiser, na, na, bate junto. Não, mas isso aí para deixar mais tarde. Eu... Daqui um pouco eu vou lá. Então, vou... Ah, só tem que ir lá em Santa Rita, né? Bater, né? Ah, eu perdi a chance de gravar, eu batendo, matando saudade. Ah, sim, deixa eu mostrar o varão. Ah, eu é, eu mostrar o varão. Pega aquele varão lá para mim, senhor, e mostra, porque ele tem duas funções, gente. Isso. Ele vai usar agora para bater feijão. Olha lá. Você já conhece, quem é da roça conhece. É. Só no ele ali você já sabe porque serve. Olha lá, todo mundo que está na roça, que mexe com carro de boi, sabe, né? É. Isso aí é pra... tem o um nome certo. Ter essa varinha? É, a de ferrão. Lá na frente vai o ferrão é, com a argola. Na frente vai o um ferrãozinho aqui pra... com a argola. É, com a argola para tocar os bois, né? Aí aqui tem, do lado direito tem a taquara, dá para vocês verem, mas o outro é a de ferrão também. É. é. E bate, deve bater gostoso, não é não? Ah, bate uma beleza. Ele é comprido, né? É. E tem sidra. É tudo, tem sidra também, tem sidra. Eu tô lembrando agora da Cristiana, que eu não tenho conversado com ela por esses dias. Por conta é. dessa mulher trabalha demais, ela que tá precisando tanto de uma muda de sidra. Eu vou ter que arrumar uma, uma muda de cidra e levar pra ela. Lá em Batuba. Falei pra ela que eu vou... Lá na nossa região eu não achei. E o senhor falou que por aqui tá achando, né? Lá em Santa Rita tem. Entendi. Olha, olha quando a cida tem ali, ó. Tem uns pés de cida. Olha lá. Aqui é capinar o pomar, né? Ah, mas sai devagarzinho, você vai fazer, porque tá chovendo bastante. É. Aqui é o pé de figo aí também. Ó, gente, por isso que vale a pena morar na roça, ó. Vai pagar quanto numa dessas na cidade? Pé de figo, cida. Dá um Esse doce aí, também, é muito bom, né? É, a... Mas tá acabando isso. Ah é, verdade, tá mesmo, que lá na Márcia, é, ela que... falou que lá ninguém ligou muito, perdeu, os passarinhos tá tudo comendo o passarinho, Ele madura e os passarinhos comem É, come e eu gosto de comer ele in natura, gente tá aí, tem gente que fala que o sabor dele não é bom, que não hum. sei o que, mas eu gosto é. Ontem eu comi um, peguei, consegui pegar um maduro lá e comi é. E agora vamos descendo aqui, ah mas tem uns pés de jabuticaba dele também esse aqui também são outros que o senhor plantou há muitos anos, né? Plantei. Quem é que plantou agora? Vai fazer uns 22 dois anos, plantou esses pés de abertura, mano. Comprei a mude e plantei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pés. É, e pelo que eu vi aqui deu uma... Já tá vindo outra carga. Já tá vindo de novo aí. Tem uma penózinha ali descansando na sombra. Não tá nem com a coisa, só vida mansa. E lá embaixo, mais os quatro que faltavam, daqui para baixo, sete. E ele tava falando também que ele tem um pé de limão. É isso aqui, né? É. Pé de limão aqui tem quantos anos? Ah, já tem uns 30 anos já. E ele tirou o filhote já, né? Já. Isso é o último porta mala de um corcel. Eu Grandinho? É, uma muda, uma altura assim. Plantou ah, aqui. E, mas esse aí não é filhote dele não. É. Já é? Esse aqui é filhote dele. Olha ah lá, gente, ó. Já deu uma. Ele já tem umas cargas boas. tem um limão bom já. O limão também é uma coisa muito bom, né? Ah, isso daí falar, no sítio não pode faltar em volta de casa não. É. Mais um urucum ali que eu sempre gosto de, guarda, de tem guardar. Tem um chuchu verde lá, lá. Ah, é mesmo, rapaz, tem é. mais ali, ó. Esse é o chuchu verde que nós plantou aí, é o verde. E Esse... eu gostei dele, ele é bem durinho para comer, bem temperadinho, com é, é. limão, sal e cebola. Isso fica gostoso, Tá né? bom. Fica muito bom. E ele vai enramando, né, ah, onde ele vai, tem chance. Ele vai... E não pode deixar, ele não pode, tem gente que é, é, não vou deixar por cima das minhas plantas não, que vai matar, não mata, não. Não mata. Não mata. Não mata. Tinha um japonês lá que ele falava, não mata. você tem uns par de anos já, esse pé, É, hein? falava, chuchu em cima de árvore não mata. A árvore fica bonita, ele falava. É. E a gente ia lá e pegava. Vamos lá almoçar? Vamos, rapaz. Eu gosto dessa, dessa frase, viu? Vamos lá almoçar é uma frase que eu gosto. Tanto na minha casa, como na casa dos outros, ela sua bem. E Madalena... Foi descer ali aquele dia, eu fiquei preocupado, mas não fez nada. Mas não fez nada, não. Não chegou, né? Não, foi mais, foi mais um. Uma vergonhinha que ela, que ela achou que ela passou, porque nós não vimos nada de errado. Vou gravar aquelas galinhas espojando ali. ali, por causa do calor elas fazem isso. Vamos almoçar então, nega? Vamos por aí? Então vamos. Ele vai bater feijão mais tarde. Eu falei para ele que eu ia ajudá-lo, né? Eita. O maior prazer. Mas ele vai ter que ir lá em Santa Rita primeiro. Ah, que pena. Gravou lá o feijão que durar? Gravei, gravei tudo ali. Eita, gostoso. E tem dois tipos de feijão, o amarelinho é. e o feijão... Lá, lá o... Feijão bolinha, senhor? É o feijão bolinha? É. Nossa, é. aquele feijão Bom, pra vocês eu não vou conseguir descrever o cheiro Mas se vocês estivessem nessa cozinha aqui agora, vocês iam gostar Olha lá, que maravilha, ó, ó. Que delícia como é, como é que você fala? Maravilha? Maravilha É, Maravilha <risos> Agora nós vamos sentar aqui com a família dele vamos... Família, quem der, foi sua família toda, né, Seus hum. A esposa dele tá aqui A senhora já deu algum oi alguma vez pra nós aqui, pro povo da internet? A senhora não deu, aproveita e dá um bom dia aqui, ó quem? Okay. A senhora? Olha assim, bom dia pessoal do Eu canal do Cis. Bom dia Cist... pra tu <risos> ela, ela, é, ela é a mãe da, da Márcia. Você já conhece, da, da da tilápia lá. Que Ela levou uma tilápia lá boa, não é boa? Ela não, não mandou pra senhora senhora tilápia não? Ela não pescou lá um... Não mandou tilápia não? Não. Mas pegou uma tilápia lá ontem. Nada nada deu uns 10 quilos. E agora vamos sentar é aqui nessa poço, sentar nessa cadeira para almoçar. Porque sentar na mesa não pode. E tirou as tilapias. É Nossa, está uma delícia. Ai, que ótimo. É. Mas eu comi quiser, né? E aqui está a mesa que o senhor Sebastião tem feita com rodas de carro de boi. Uma mesa que dá para sentar tranquilamente dos dois lados, quatro pessoas, oito. E... Ele tem outra aqui, feita com pés de eucalipto, pelo que eu estou observando aqui. Dois, um, um tronco de eucalipto cortado no meio, deu dois pés, passa uma haste, ou uma tora, ou uma madeira roliça no meio, prega, e é uma, mais uma mesa para mais, dar mais o que? Quatro pessoas também? O mais quatro são oito. Duas mesas, sem contar a cabeceira 16 pessoas, olha a largura da mesa Os bancos também são bancos que ele mesmo faz no capricho E o meio que une as duas rodas é de carro de boi tá vendo o capricho? E ainda por cima tem uma mesa aqui, mas aí já é mais, vamos assim dizer Mais moderna, aproveitou os pés, né? E a roça é assim: a roça é desse jeito. Coisas boas são coisas boas mesmo. Duas restas de alho: uma ali, a outra do outro lado, a outra lá. E uma gamela no capricho, também ali, na casa do seu Sebastião.